a gente precisa falar sobre a Amazônia. E o que vocês acham da gente unir uma paixão mundial pelo futebol com um tema tão importante como a nossa floresta amazônica? A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Só que nos últimos anos vem sofrendo demais com o aumento acelerado do desmatamento e pelas queimadas também. Segundo o Amazon, só de janeiro a setembro desse ano, a Amazônia já perdeu mais de 9 mil quadrados em área de cobertura vegetal. A gente está falando de quase oito vezes o estado do Rio de Janeiro. Estamos falando do fornecimento de alimentos, patrimônio genético e ciclo de chuvas. A Amazônia conservada ajuda a combater os efeitos das emergências climáticas, fora que é uma diversidade biológica inigualável. Então, hoje, nós do IDZAM estamos lançando a campanha Um Gol para a Amazônia. Vamos fazer o nosso 7x1. Nosso objetivo é recuperar o equivalente a sete campos de futebol, através do plantio de 7 mil mudas de árvores em duas localidades que a gente atua, na RDS do Atumã e a Puí, que é localizado no sul do estado. A gente quer que vocês venham junto conosco para marcar esse golaço e dar um cartão vermelho para o desmatamento. Então, se você quer jogar nesse time conosco, acesse doi.idesam.org e faça esse bolaço pela Amazônia.